Olá, se este vídeo é patrocinado pela Solverde e se és novato, já sabes, com o código Yuri tens já 25 jogadas grátis para jogar no Better Wild. Para além desta oferta, ainda tens o bônus de 100% até 100€, ou seja, depositas 50, tens mais 50, depositas 100, tens mais 100 até 100€, bônus é de 100%. E nas apostas desportivas, continuamos com o Aposta 5 ganha 10 só nas apostas desportivas, já sabes, Sol Verde é um casino registrado em Portugal, joga com moderação só para maiores 18, e para finalizar, olha, siga para o vídeo! Então, olha, vamos já ver se ainda sem andar nisto. Carregar aqui, liga o painel, fazes coisa a 280, ficas a carregar. <risos> e eu pego. <risos> É <risos> <Tem> um carro dá para curtir a prata! É uma garrafa! O melhor é ter mais tomados com o dono! Jesus! I'm going do that.